Terça gamer, gamer e a gente já tá morrendo de frio, então a gente decidiu falar sobre fases no frio em jogos. Sou Miki, sou a Júlia e esse, esse é o TV em cores. Antes de começar esse vídeo, a gente pede aquele like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e apertar o sininho. O sininho é muito importante porque... Porque com ele você recebe as notificações quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá primeira fase que eu vou falar é de Sekiro. Sekiro que eu ainda não comentei muito aqui no canal. Mas, mas tá louco para. Sou louco para. É incrível gente, jogo maravilhoso. E em Sekiro a gente tem um Vários vale submerso que assim é hardcore, é punk, é tudo possível. Assim Tem um, alguns macaquinhos que eles são ninjas, então assim, eles te matam bastante. Eles são incríveis. Tem o um pessoal assim que eles têm uma supervisão então eles conseguem te ver de longe, conseguem em você. Você tem que ficar voando de lá pra cá no Sekiro. Isso tudo com neve. E é aquele estilo From Software que assim, tudo com neve é muito muito bonito. Tem o Porto do Sol, tem um monstro muito feio mas bonito ao mesmo tempo, e por aí vai. É, a fase é ótima assim como jogo, eu ainda muito, quero muito, muito falar desse jogo, mas especificamente do frio me lembrou bastante do que a gente tá passando aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar de No Man's Sky, porque eu acho que a primeira fase que eu tive foi a fase do frio, que eu acordei num planeta congelado e eu obviamente morri de frio, e é muito triste morrer de frio. Eu lembro que assim, o tutorial ele é basicamente se vira as 30. E aí eu tava assim, Mickey, o que que tá acontecendo? Você não tava no gelo. Ele não, eu estava no radioativo. Cada um tá na sua. Né? Cada um tá no seu problema. Pra quem não sabe, o No Man's Sky é tipo um Minecraft, só que com super gráficos. Então o mapa é meio que renderizado assim na hora. E então fica tudo meio aleatório. Então o meu primeiro planeta foi uma coisa super de árvores, é, coelhinhos alienígenas, super e bonitinho. Pum! radiação. E radiação, exatamente. Só que a Júlia pegou um pouquinho pior que foi assim, uma era glacial bizarra. Não tinha uma planta, e eu, meu Deus, eu preciso de carbono. E assim, é desesperador. É desesperador porque assim, eu não podia ajudar a Júlia, porque eu não tinha visto o planeta assim. Não, e a gente ficou os dois, eu falei assim mas onde é que eu acho isso? Cara, eu não sei, anda. Não, e aí assim, ele obviamente é um tutorial, então o tutorial te ensina. Mas até você aprender, você morre algumas vezes. De hipotermia. De hipotermia. Ah, e ele fala, morte por hipotermia, Cara, que coisa triste. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque você vê que o personagem, ele obviamente tem uma roupa de astronauta, porque ele está viajando mundos e você precisa cuidar daquela roupa, então ela precisa ter uma questão térmica, tem, toda uma, tem todo um trabalho pra mostrar o frio não é uma parada legal. Nunca foi. Nunca foi, nunca sei. Pode dar. ser gostosinho lá naquela pousada, com essa areia Mas a assim, com essa roupinha assim, se proteger é bom. Só que ali no jogo não. Não, dava certo. O último que a gente vai falar aqui é o inverno, é o frio, é o absurdo, que é em Horizon Zero Dawn, que não só basta o tempo ser bizarro, mas a gente tem uns inimigos bizaramente enormes, que são alguns dinossauros voadores, e eles meio que... São <risos> robôs. Robôs, né? Eu esqueci <risos> desse detalhe. Eles são robôs, eles ficam voando, então vem aquela nevasca bizarra. Não, e é assustador, porque quando ele te pega, se você tiver, assim, com uma possibilidade Sim. de morrer, você vai. E você não vê eles, porque é completamente bizarro de contar com choque, tacando bilhões de coisas, ao mesmo tempo que tem um bichinho passando no chão. É um Horizon, Horizon, pessoal, vende como fácil, mas às é vezes é bem tenso. Horizon, ele é adaptável. Ele é, assim, é difícil até você entender como é que ele funciona, mas a parte da neve eu penei. A parte da neve eu penei principalmente porque eu não enxergava direito. Porque a right. neve, ela dificulta, obviamente. E assim, a personagem, a Eloy, ela não é um ser humano hiper, sabe, robotizado, ela é uma pessoa. <risos> ela assim é uma pessoa ela é incrível, incrível, ela é incrível. linda, mas queria, uma pessoa. No final do dia fazia, uma pessoa. fazia muito, mas assim, ela é uma pessoa. Sim. E eu acho que o, o inverno, num geral, assim, no Horizon, desde o início, né? A gente tem a, a, toda a aprovação dela lá pra poder ser da tribo, que é o inverno. A gente não vai dar spoiler, mas acontece muita tragédia. Só dá e ruim. E só dá ruim. A vida dela é uma desgraça. É, então, Horizon inverno não é uma coisa muito. Parou! Não, deixa eu. Ó, gente, o vídeo foi atrapalhado por conta da Jonas. Essa é a jovens. Ela é a demônia e a dona da casa. E ela tava pensando parar, aqui, tá pensando aqui, desculpa, qualquer coisa. Um, um, mas pra resumir, Horizon e Inverno não é uma coisa muito boa, porque só acontece porcaria e coisa ruim ali quando tá acontecendo neve. Teve até um DLC chamado Frozen Wild, e assim, eu não joguei, mas todo mundo que jogou, penou. Tá aí, se alguém quiser dar de presente pro TV em cores do DLC, aceita. a gente tá aceitando, gente. E agora a gente quer saber de vocês, conta aí se a nossa cidade tá fria ou não. Aqui no Rio de Janeiro tá, pros nossos parâmetros, tá bem frio. E fala se vocês gostam de fases de gelo, é porque aqui. normalmente, né, a gente morre gelado. <risos> conta pra não, a gente mas... aí, gente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.